olá a todos bom dia pessoal no vídeo de hoje eu vou ensinar você a comprar a moeda SDAO singularity net né na gate.io tudo pelo celular tá bom então vamos lá pessoal tutorialzinho rápido fácil não tem erro basta seguir as minhas dicas aí que não vai dar errado então pessoal você tem que ter cadastro na gate.io link aqui na descrição tá se você não tem e também na Binance, para que eu tenho que ter cadastro nessas duas corretoras? Porque a gate.io não tem como a gente fazer um Pix e mandar para lá direto. Então você vai ter que mandar da Binance, porque a Binance aceita seu Pix. Aqui em cima, pessoal, ó, tá aqui um cardzinho. Se você não sabe como fazer um Pix, um depósito para a Binance tá aqui ó um videozinho simples e rápido para você entender como que faz esse PIX e você mandar reais para Binance converter em USDT e aí você mandar para a Gate.io esses USDT e comprar suas SDAO então vamos lá pessoal vou entrar aqui na Gate.io você já fez o seu depósito aí na Binance já tá com USDT na Binance Agora vou ensinar como que você vai mandar seus dólares para a gate.io. Você vai entrar aqui na gate.io, vem aqui no menu inferior carteira. Vocês já podem ver aqui que eu tenho já algumas algumas moedas, ó, vou clicar aqui em conta spot. Tá aqui minhas SDAO, Tenho alguns dólares, ó. Isso aqui são moedas que eu já comprei e já vendi hoje eu só tô investindo em SDAO acumular SDAO então pessoal aí você vai vir aqui ó em conta Spot você vai procurar por USDT se não tiver aqui pessoal você volta aqui ó e aqui nesse menu aqui ó carteira você vai clicar em Depósito e aqui você vai pesquisar por o SDT, clica aqui ó, o SDT Tether. Chegando nessa tela, pessoal, você vai escolher agora a rede, tá? Eu escolho sempre a rede da Tron. E aqui embaixo, pessoal, já vai aparecer o endereço da carteira, tá? Vocês notem que se eu mudar aqui, ó, muda o um endereço da carteira. Você escolher outra rede, então pessoal, tem todas essas redes aqui, ó. Mas você tem que escolher a mesma rede lá na Binance, tá? Tipo, se você escolhe aqui BSC barra BEP20, lá na Binance você tem que escolher essa mesma rede. Senão, o seu dinheiro vai para outra rede, vai para outro lugar e você pode perder seus, seus dólares aí, né? Se você escolher a rede diferente da rede que vai escolher lá. Então, pessoal, vamos escolher aqui a rede Tron. Aqui, ó. E vamos copiar esse endereço. Copiar. Agora a gente vai na Binance. Já mandei meus reais para cá, já converti para dólares. Tem vídeo aqui no canal ensinando, basta você dar uma procurada aí. Aqui na Binance, pessoal, o que que você vai fazer? Você vai clicar em saque. Clicou em saque aqui, em pesquisar a moeda que você quer sacar aqui em cima. Você coloca USDT. Ó, vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, 3.722, né? 722 dólares. Aí eu clico nela. Aqui, ó, em endereço, eu vou colocar o endereço lá da Gate.io da carteira. Vocês notem que ele já selecionou a rede, ó. Automaticamente, mas se não tiver selecionado, você vai clicar aqui ó, e você vai escolher tá a rede que você escolheu lá, e aí eu escolho aqui ó TRC20 e confirmar aqui mais embaixo. Ele pergunta quanto que eu quero mandar para lá, pessoal. Vou mandar para lá 200 dólares, tá? Vou colocar aqui 201, pessoal, porque ó, aqui embaixo em quantia. Vocês notem que ele cobra um dólar de taxa, tá? Então, vai ser um dólar que você vai pagar por essa transferência. E vou clicar aqui em saque. Aqui ele já me mostra um resumo. E eu vou clicar em confirmar, se tudo tiver certo aí, tá? Para vocês. Ok. Agora vamos para o próximo passo: de segurança. Você vai clicar aqui em enviar os códigos, né? Ele vai para o seu celular. E vai para o seu e-mail, pessoal. Aqui ó, já chegou o SMS. Você sempre, pessoal, antes de você trocar para ir no e-mail, você já coloca o código do, do celular. Porque se você por acaso sair daqui sem colocar nenhum código, quando você retornar aqui, já já fechou a tela de, de, de opção de fazer o saque. Tá? Então, sempre antes de ir lá no seu e-mail para pegar o código, já cole o código do celular. Que isso vai travar aqui essa tela. E aí vai impedir de seu saque ser finalizado antes do tempo. Olha só, já chegou aqui, ó. withdraw Já vou copiar aqui esse códigozinho. Volto aqui, ó. Vocês notem que ele tá me aguardando. Se eu não tivesse botado o código de celular aqui, ó. Essa tela teria fechado e voltado para o início da base. Agora eu vou clicar em enviar. E pronto pessoal, agora é só aguardar cair lá na gate.will, tá? Ó, aguardando a aprovação. Ó, sua solicitação de saque está sobre análise. O tempo estimado para a conclusão da análise é de 12 horas. Confira o status da solicitação na página histórico. Vamos clicar aqui em histórico. Pessoal, ele fala 12 horas, mas não demora, Tá? Olha só, você podem ver que ela precisa de uma confirmação aqui, ó. Uma está processando, tá? Ela não demora uma hora. Depende aí da utilização da rede, mas é bem rápida a rede da Tron, não demora uma hora não. É, vamos aguardar. Vou voltar aqui. Ela está processando. Já já eu recebo um SMS da própria Binance aqui me confirmando que o, o saque foi efetuado com sucesso. A estimativa de conclusão do saque é 30 minutos. Mas a rede não está sobrecarregada, então não vai demorar tudo isso não. Vamos aguardar né, com calma para você aí que que vai fazer seu primeiro saque sempre se atente tá pessoal escolher o endereço certo e a rede certa se você escolheu a rede da Tron olha só pessoal o SMS ó vocês viram não demorou 30 minutos porque eu não fiz cortes nesse vídeo vamos atualizar aqui ó vamos voltar aqui ó vocês podem ver aqui o que já deu completo vou clicar aqui ó já deu completo então agora é só o tempo da Gate.io identificar lá esse depósito também demora aí uns 5 minutos ó, vocês podem ver aqui ó que diminuiu minhas é, minhas dólares aqui agora ó. tá então vamos lá voltar lá como eu falei para vocês pessoal você sempre se atente a estar tá selecionando a mesma rede e o mesmo o mesmo endereço ó você escolhe a moeda serve para todas as moedas tá você escolhe a moeda e escolhe a rede copia o endereço e lá na Binance se você faz a mesma coisa pessoal para você não perder suas moedas tá bom então vamos voltar aqui ó vamos ver se já caiu aqui o nosso vou clicar em conta spot vamos ver aqui ó o dólar aqui ó, os dólares aqui era o que eu tinha dois e e Vamos atualizar aqui para ver se ainda não caiu, tá? Mas já foi enviado, então é questão de minutos aí é, confirmar aqui o depósito na, na gate.io, tá? Lembrando, pessoal, que corretora não, não existe dessa de corretora confiável, corretora... É, que que é boa, que é ruim. Na verdade, pessoal, corretora é só serve para gente comprar as moedas. Tá, você comprou suas moedas, tenta já mandar para sua carteira. Não deixa, não deixa aqui em corretora nenhuma, nem Binance, nem Gate.io, nem kucoin Tá, não deixa em corretora nenhuma. É suas moedas, porque corretora só serve para você comprar tá você manda seus dólares para a corretora compra e manda para sua carteira não deixa porque corretora se der algum problema na corretora as moedas não estão sob sua posse então você vai perder suas moedas certo moeda só é sua quando você está com ela na sua carteira e a sua carteira pessoal sempre guarde as palavras chaves aquelas 12 palavrinhas lá quando você cria a sua carteira guarde anote no papel faça três cópias coloque é, uma senha de segurança anote também a senha de segurança e guarde faça três cópias coloque em lugares é, diferentes para que se você perder é, é uma delas não consigo encontrar você vai nos outros dois lugares tá então sempre faça isso é, e nunca utilize um celular pessoal que você acessa a internet diretamente que você entra em sites maliciosos não faça isso porque pode ser que a sua carteira seja é hackeada tá então pessoal eu tô dando algumas explicações enquanto o, o, o dólar cai aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui em câmbio. Vamos ver quanto que tá a SDAO aqui, ó. Ela tá 3,13. Lembrando que eu consegui comprar minhas primeiras SDAO a, a 1,70, 1,30... E ela deu um pump, foi quase em 4 dólares, ela foi, ó, 3, é, acho que foi aqui o mais alto, não, tá aqui o mais alto, ó pessoal, aqui em cima, ó, 3,89 e ela tá, ela deu essa corrigida agora, né, normal de toda moeda, ela veio aqui em 2,91 e agora ela tá 3,12, tá bom? Vamos lá, que eu quero fazer uma compra para vocês verem como é legal eu acho que agora já caiu porque aqui já atualizou para 1.400 vou clicar aqui ó em conta spot olha só pessoal Vamos aguardar tá aqui ó olha só aqui ó 203 dólares vocês lembra que tava 299 né então já caiu aí os 200 dólares e agora como que você faz para comprar suas sdal você vem aqui ó clica aqui em câmbio aqui onde tem esse dao se tiver outra moeda você clica aqui em cima desse nome e você digita s dao eu já até favoritei aqui ó aí clica aqui em s aqui pessoal vou explicar para vocês essa corretora ela não tem ordem de mercado tá então é, eu vou colocar limite aqui tá e aqui ó vocês podem ver do lado direito aqui ó tem o book vermelhinho aqui é o book de vendas. São pessoas que estão vendendo. Aqui mais embaixo no meio aqui, ó, é o preço que tá sendo cotada, 3.1288 aqui na GateIO. E aqui embaixo, pessoal, é o book de compras. Então aqui nesse verdinho são as pessoas que estão comprando, estão fazendo aí a a sua proposta Ó, vocês podem ver aqui que na número 1 aqui o, o rapaz está querendo comprar 9.905 no valor de 12,87 no valor que está agora e vocês podem notar aqui em cima no book de vendas que tem pessoas vendendo a 3,16 as pessoas não estão querendo vender no preço que ela está tá você pode criar sua ordem né você pode vir aqui muito bem selecionar aqui ó o valorzinho aqui ó de dois de três pontos você vem aqui ó e digita aqui ó 3.12 eu quero comprar 3.12 mas aí pode ser que a sua ordem não seja executada no momento porque porque as pessoas estão vendendo a 3 e 16 se você quer comprar na hora aqui ó você pode vir aqui ó no book de ofertas ó você pode ver ó, que o número 1 um aqui tá vendendo 18.1846 aqui, ó, a 3.12. Você clica nela, ó. Você vem, clica nela aqui, ó. Você pode ver que eu vou clicando, ó. Se você escolher um desses vendedores aqui, ó, ele tá vendendo 100%, então você vai conseguir comprar ela no momento. Então, ó, vou clicar aqui, ó. Vocês viu ó, cliquei aqui nesse book de venda desse rapaz aqui que ele tá vendendo a 3.12, ó. Aí aqui ó, eu vou selecionar quanto que eu quero comprar, você coloca 100% e clica em comprar, confirmar, coloque a sua senha de, de compra, tá? Se você não tem, você vai lá no menu segurança e cria sua senha, ó, ordem concluída com sucesso, talvez nem venha aqui para o book, por quê? Porque eu já selecionei a pessoa que estava vendendo aqui tá então não vou precisar talvez eu não precise aguardar já foi executada deixa eu clicar aqui nessa das negociações olha só a minha ordem já foi executada tá pessoal já foi executada porque eu já diretamente escolhi uma pessoa que estava vendendo não precisei esperar agora eu vou clicar aqui em carteira Vamos clicar em conta spot. E aqui ó, pessoal, tá aqui já ó. Não tenho mais o SDT. Ó. Já virou tudo Sdal. Prontinho. Então é dessa forma que você compra suas S Você pode utilizar aí, pessoal, é uma qualquer carteira aí que aceite S Tá lembrando que a S utiliza a rede da Ethereum. E as taxas da Ethereum são bem salgadas, né? E então é uma dica: é você comprar bastante. S dao aí deixa acumular, tá? Meu primeiro saque de SDAO eu deixei acumular bastante para que a gente faça só um saque e pague só uma vez aqui no site da Gate. ó se eu clicar aqui em levantar, que é saque, né? É, a Gate, ela cobra é, 15. 15 tá ela cobra, vou selecionar aqui ó, vocês podem ver a rede aqui ó Ethereum ó vou selecionar ela cobra 16 SDAU para fazer o saque tá vocês notem aqui ó, 16 tarifa, ó 16 S então é uma dica é você compre o deixe para sacar só quando você comprar todas que você deseja, tá? Porque você vai pagar toda vez 16 S para fazer saque para sua carteira. Então, pessoal, o vídeo já ficou longo. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.